Ah, mais um vídeo aqui voltando né, vou gravar mais um vídeo no canal Apostador Recreativo E vou mostrar aqui algumas novidades aí muito agradáveis que apareceram aí hoje é... E outras que já estavam aí há algum tempo e eu nem sabia né Então a primeira notícia boa aqui é que foi rejeitada a legalização dos jogos né? de azar E isso inclui também as apostas esportivas é, pelo que eu li em outro site, não aqui, esse aqui é o site do Senado, vou deixar o link aí para quem quiser ler aqui a matéria completa, foi rejeitada, mas ainda mesmo assim vai ser votado. Bom, pelo menos tem uma esperança aí de ser rejeitado novamente e não passar essa legalização dos jogos. Aqui cita que são jogos jogos é, bingos, jogo de bicho, videojogo e outras modalidades de apostas, mas em outro do, outros documentos você lê que as apostas esportivas também estão incluídas e eu sou totalmente contra a legalização porque, na minha opinião, mais atrapalharia os apostadores do que ajudaria, principalmente em relação às casas, é, às casas internacionais, né, às casas estrangeiras. Eu acredito que teria aí um posto sobre elas e não sei se elas iam querer manter se aqui no, no, para apostadores que vivem no Brasil. Então, esse é o principal motivo, entre outros, é, por isso eu sou a favor mesmo que seja rejeitada essa legalização. para mim isso aqui é uma excelente notícia eu espero que quando for para a votação eles percam novamente. Outra notícia boa para caramba aqui é que, que agora aceita a Ecopace, uma das poucas casas aí que faltava... Uh, utilizar, aceitar EcoPace, inclusive eu fiz um, um vídeo aqui sobre casas essenciais, né? que eu gostaria que tivesse EcoPace, porque eu estou utilizando duas, dois métodos para substituir a Neteller. Para quem não sabe, a Neteller deixou de oferecer os serviços para quem vive no Brasil para fazer depósitos e retirada nas casas. substituí ela por outra carteira eletrônica, que é a EcoPace, e ela é até melhor do que a, a Neteller, é, a outra forma que eu usei para substituir foi a plataforma Spot Market e além disso também eu utilizei eu utilizo criptomoedas para substituir a Neteller, enfim a notícia boa que é que a BetClick é, adicionou aqui Ecopace para fazer depósitos então aí ficou faltando pouquíssimas casas das principais que pelo menos eu utilizo e conheço muitas outras pessoas que utilizam que ainda não aceitam Ecopace, que é a 888, mas ela é muito fácil resolver o problema, porque ela é possível enviar uh, crédito para outro usuário. né? Então, se eu quero crédito, eu nem preciso depositar, eu compro de alguém que venda. Ou seja, compro não, acaba fazendo uma troca ali de créditos da 888 por Neteller ou EcoPayz. É uma forma que eu utilizo para ter crédito lá na 888. Outra casa aqui, que ainda também não aceita, é a Bet365. A Betfair e a Matchbook Mas essas duas últimas, Matchbook e Betfair Eu encontro elas na plataforma Sport Marketing Então fica faltando aqui apenas A Bet365 e a 888 Poker Essas duas casas que ainda não aceitam ecopays, é Pays, Mas em breve aí, se elas não aceitarem ecopays, Pode ser que encontremos outras formas para depositar nelas então, outra boa notícia aqui também, essa aqui já faz um tempo, mas só agora que eu percebi, para quem tem conta na SportingBet e na BetBull, ambas são da mesma plataforma, tem odds iguais, sites iguais, apostas iguais, tudo igual, até as promoções. Então, foi o seguinte, eu era limitado aqui na SportingBet, eu fazia, poderia fazer apostas é, no máximo aí de R$10,00, só em, só em grandes jogos, a maioria era ali R$2,00. É, então com essa reformulação aqui do site, mudou todo o design aqui do site e tudo mais, mudou as promoções também, é, a minha conta não está mais limitada. Então isso aí é uma dica para você, se você tem a conta limitada na Sporting Bet ou na BetBull, é, se você acessar aí e for verificar, provavelmente você não está mais limitado. É, não aconteceu apenas na minha conta, aconteceu na conta de outros apostadores também então por isso eu deixo essa dica e se você utiliza essas casas para verificar se você está limitado depois de toda essa mudança que aconteceu nos dois sites eu utilizo esse site aqui apenas para participar das promoções, e são muitas, quase que diariamente é, bônus, cashback, múltiplas, é, todo tipo de bônus aí em vários esportes eu costumo utilizar ela e por último aqui, de novo, a BetMotion, sempre coloco ela aqui quando falo de promoções e ela tem várias promoções sempre, inclusive promoções de depósito. Você só deposita e tipo essa aqui, você ganha 30% de bônus do seu depósito. Sempre tem essas. Tem algumas que são exclusivas que você só recebe por e-mail. Esse mês mesmo recebi é, um bônus de 100% até 100 dólares, mas foi através de um e-mail que eu recebi. E eu quero destacar aqui, principalmente, essa promoção aqui da ATP, o Indian Wells, que é uma promoção aí que vem se repetindo. É, já é a terceira esse ano. A primeira foi o ATP Rio, a segunda ATP Dubai e agora é Indian. É muito simples aqui as regras, eu sempre uh, recomendo você ler tudo, né, caso você não tenha lido antes, mas é bem simples. Eu utilizo isso aqui para o seguinte, eu já aposto em tênis, então ou seja, não é nenhum esforço para mim vir até aqui tem que apostar para tentar ganhar um bônus não é uma coisa que eu já faço naturalmente então isso só acrescenta eu venho aqui aposto no máximo é, no máximo não é, é não. aposto aqui 250 porque apostando 250 pouco importa se eu ganho ou perca quando acabar a competição basta eu entrar em contato pelo chat ou e-mail e vou receber aqui 50 por cento é aliás 50 dólares do meu valor apostado aqui, né? vou apostar no máximo 250, posso apostar mais se eu quiser e vou receber 50 dólares, ou seja, 20% do que eu apostar durante a competição, não precisa apostar 250 de uma vez, posso dividir em várias apostas, então eu recebo esse bônus e depois preciso cumprir, como sempre acontece aqui, um rollover de 5 vezes, odds de 1.80, não cumpriu em 60 dias, aumenta para 10 vezes com odds de 1.80, não cumpriu novamente, permanece 10 vezes, com as mesmas odds, diferente da maioria das casas, quando você não cumpre, você não perde o seu dinheiro depositado, nem né? o dinheiro ganho. Você simplesmente vai ter que cumprir uma hora ou outra, mas uh, você não perde, a casa não toma o seu dinheiro como todas as outras casas costumam fazer. O grande problema aqui que todo mundo reclama na BetMotion são as odds ruins, mas é um preço que você vai ter que pagar por receber os bônus que ela oferece aqui, né? É oferece os bônus, seu lado positivo e o lado negativo são as odds ruins. Para mim, tem valido a pena, por isso eu sempre indico ela que é a terceira promoção desse tipo esse ano. Provavelmente terá outras. Se você for participar aqui, eu recomendo você tirar um print aqui dessa página do bônus. Para depois, quando você for solicitar o bônus, evitar erros. Porque algumas vezes os atendentes se equivocam e... Uh... E, e depositam, e creditam o valor errado na sua conta. Mas isso é simples, basta reclamar e resolve na hora, sem problema nenhum. Então essas aí são as dicas de hoje. As promoções aqui na BetMotion, principalmente essa de tênis. É, BetGo e SportingBet, para quem estava limitado. Se você voltar a utilizar a sua conta aí, talvez perceba que não está mais limitado. A BetClick, que adicionou Eco Ecopace. E a legalização dos jogos que foi rejeitada, mas ainda vai ser votada. Eu espero que realmente seja rejeitada definitivamente e que as apostas continuem do jeito que está, porque funciona do jeito que está. Então, esse aí é o vídeo de hoje.